Fala galera, eu sou o Thiago Furacão Seja bem-vindo a mais um vídeo A temporada do Acampamento Assombrado Acampamento do Thiago Furacão E hoje a gente vai fazer um esconde-esconde Valendo 500 reais Estão animados? Opa! Opa. Bora Quem será que vai ganhar? O último a ser pego ganha 500 reais Vai ser o seguinte, eu e a Thaís vai procurar vocês E se a gente encontrar e acertar a bolinha do Airsoft Tá eliminado Pode tentar correr, mas se a gente acertar foi eliminado beleza uhum. acertou tem que falar que, que pegou para poder ser eliminado se conseguir correr e se esconder ainda está no, no jogo fechou, fechou. E, tá preparado vamos lá vamos pegar Pronto. quem será que vai ganhar Opa. Eu. então galera a gente vai dar 10 minutos para eles poder se esconder e aí a gente vai sair procurando eu e a Thaís vamos procurar e tentar encontrar eles fechou vamos lá Deixa muito like e se inscreve no canal. A partir de agora vocês têm 10 minutos para poder se esconder. Valendo! Bora lá, Thaís. Não vou bem, Thiago. Tá não valendo bobinho. 500 reais. 500 reais. Vamos fechar aqui para não entrar bicho. Eu acho que eu já vou começar pelas barracas, né? Dá uma olhada. É, pode ser que esteja alguém nas barracas. Nada. Nada. Tem alguma coisa aí? Tem? Não dá pra ver. Abre aí. Não, só tem coberto Não? Ó, cada um pra um canto, fechou? Tá. Você vai pra onde? Não sei, eu acho que eu vou pra cá, ó. Tô escutando voz. Bora lá. Eu escutei barulho na árvore. <risos> Epa. Que é impossível alguém entrar aqui dentro, né? Eu não vou atirar lá dentro. Opa! Tem alguém aí? Não, tem ninguém. Viu alguma coisa? Ai, que susto. Oi, Thiago. Não entendi. Não, não falei nada. Você viu alguém aí? Não, não vi ninguém, não. Caramba, velho. Cemitério. É, Renatinho pode subir nessas árvores, né Renato? Eu tô chegando, hein? <risos> tá confiante, hein? Alguém? Certeza que tem alguém na árvore. Aqui, eu acho que é o Renato. Continua aí. Aqui na igreja tá tudo limpo. Na igreja e na escola, vou descer pra casa. Você tá confiante, né? Velho, se esconderam bem. Faz de novo. É você, né, Renato? Eu não vou ter coragem de entrar dentro da casa sozinha. Tem alguém aqui? Oi, cara, tá muito difícil. Thiago, como que tá a busca aí? Gente, aperta e depois fala. Como que tá a busca aí? Tem alguém aqui pro meio do mato, só que não encontrei. Cara, tá muito difícil, eu não tô escutando barulho de nada. Olha dentro da casa se a corrente tá pro lado de fora com o um cadeado. Tá, a corrente tá pro lado de fora com o cadeado, eu não tenho coragem de entrar lá sozinha. Você olhou aqui na escola? Entrei na escola, na igreja não tem nada. Vai, vamos atrás, vamos atrás. Hey, Eu não vi, mas vamos atrás. Tem alguém no meio do mato. Eu vou entrar no meio do mato. Faz de novo. Tem alguém aqui, né? Vou atirar, hein? Você tá bem, hein? Cadê o Assobio? É aqui, né? Filha da mãe! Rendido! Vai! Pego! Eliminado! Renato Margão eliminado! Ah, isso aí! Quem vai ser o próximo, hein? Pegou o -set, Renato? Renato, quer senhão aí pra você falar onde tem alguém? É? Pra lá? Eu vou lá. Se tiver, senhão, se não tiver, nada, hein? Rendida? Tá rendida? No pé para garantir. <risos> Sir, Sirlei eliminada. Tá aí, Thiagão. Então o Fernando tem que estar por aqui, né, Fernando? Sirlei, 100 reais para você entregar o Fernando. 100 reais. Temão, Serlei, cento e cinquenta, hein? Pra ajudar a procurar o fundo, pra entregar ele. Não sabe, né? Mano, esses caras são é doidos, velho. Tem ninguém aqui, não fi Renato enganou. Pegou, Sirlei? Foi pega? Você tava pra lá? Eu fui lá e não achei nada. Eu sei que você tá aqui, Fernando. Tem algum sinal de gente por aí? Porque aqui não tem nada, cara. Não, eu tô achando que, que alguém entrou na casa. Lembra da cobertura. Falta o Hélito e o Fernando. Os dois últimos finalistas. Tiago, vai ter que entrar na casa, cara. A Sirlei tava cobertando. Fernando. Onde ela tava? Que eu andei tudo aqui, cara. Ela tava ali no... Na, ca... na casinha de veneno. Então um pode ter entrado aqui e o outro... Ter trancado, entendeu? O Renato me deu uma, uma pista falsa. Sério? Aham. Uhum. Fica aqui. Se tiver aí dentro, é bom avisar, hein? Ele vai meter bolinha, hein? Fica de olho, fica de olho, porque vai que eles correm. Alguma movimentação? Nada. Os dois tá cochichando lá, Cerlei e o Renato. Você viu ele dentro do carro, ali naquele carro ali, ó. Qual? O vermelho ali. Em volta dele? O Fernando. O Thaís, vamos cobrir aqui. O Fernando tem que estar tá aqui, ó. Acho que ser Sim, certeza. Você viu que ali dentro daquele barracão tem uma... Uma escada? Então. É o seguinte. Vem cá. Eles estão por aqui, cara. Cara, tá difícil, hein? Eles ah. podem estar tá rodeando enquanto a gente Sim. vai para um lado, ele vai para o outro. Vamos fazer assim. Ó, desce por aqui. Eu desço por aqui cercando a casa e a gente vai cercando os lugares. Tá. Tá. Viu? Se você vê, atira porque eu tô com raiva. Tá. O Renato tá disfarçando nós. O né? Renato tá tá passando pista falsa. Vai, corre Alguma coisa? Não. Nem barulho, nada? Nada. Thaís, tá estão lá para bananeira. Será? Vamos lá. Opa! Foi isso. Será que foi no acampamento? Vamos cercar um de um lado do cemitério e do outro. Vai. Sirley. Cem reais pra você falar. Alguma pista. Alguma pista. É. Ó, o que eu vi correu pra lá. Depois eu não vi mais nada. É uma pista. Não vale cem reais. Não vale cem reais. Renato, você tem que ficar pra cá, você foi eliminado O Fernando deve estar se enfiado no meio do mato. É isso, pra quem se entregar, leva duzentos reais. tô vendo nada. Comecei a tirar, velho. A luz congelado. Lá pra baixo não pode, né? Lá é. Tá aí, você ficando difícil, vai ter que pegar um pra, pra ajudar nós. Você ouviu isso, Lezáfio? Olha aí. Renato! A partir de agora você ajuda a procurar. o que eu vou ganhar com ele. Você vai ganhar que você não vai levar tiro. Isso é uma ordem? Não. Você vai levar 200 reais. Eu. É. Você tem que me mostrar que eu tenho que atirar. Isso tem que ser baleado. Não vale agora eles se render porque eles vão levar tiro. Agora estou com raiva. Renato está no jogo hein, procurando. Vai, Thiago! Pega, Thiago! Pega, Thiago! <risos> <risos> Deixa <eu> sair! <risos> yes! Mais um! Onde ah, está o Efto? Eu achei! Onde é o Elton? Mais 10 minutos para procurar o Elton, se não achar, ele é o ganhador! A partir de agora, Elton! 10 minutos! Opa. Nunca ia te achar ali! E eu fui lá, velho, porque cadê o Renato mania, falou! Cadê o Elton? Eu meti tiro lá! Não pegou? Acho o Elton! Pega o <risos> já era, Hélio! Chegou a sua hora, hein, Wellington? Tem tá a cabana tá aí, né, isso. Cobra aqui, ó. Já era, Hélio! Saca a mão na cabeça, senão você leva tiro! Ai, ah, eu já te vi! É da mãe! Mais oito minutos, se ele não for encontrado, ele é o vencedor. Oito minutos, Hélito! Se você aguentar, você é o ganhador! Se não, a gente vai meter bola! É você? Ô, ele tá aí? Vambora. Quentão, não. É, ele. Não, mas eu tô negociando com o Fernando aqui. Ele sabe onde ele tá. É, Cinquentão pra ele. Fernando, 50 pela uma pista. Ah... Mas 400 é o valor do prêmio! Quase! 50! Ah, ah, ah. Mais 60 segundos, se nós não achar, ele é o vencedor! Olha lá, Thiago, em cima da escola, ele deve estar. Ah. Tá... Ah. Corre, tchau, <risos> tá acabando o tempo! <risos> Cadê? Cadê? Vai, Thaís, está acabando o tempo, vai, vai diabo. tá tá Yes! <risos> Galera, deu muito trabalho, a Sirlei, foi muito fácil achar ela. Sirlei. Eu não achei, Thiago, eu andei tudo lá para baixo e não achei. O Renato, era um, eu nunca ia encontrar ele, cara, ele ficou subindo, senão eu nunca ia encontrar ele. O Fernando também, uns um conteúdos sensacional. E o Ed ele tinha visão nossa, cara, ele sabia onde estava, ele podia correr. Foi uma estratégia muito boa também. Verdade, Thiago. Renato ganhou duzentão, e eu falei que o último você pego ganhava quinhentão. O Elito ganhou. Então eu ganhei? Ganhou. Sim! E o que, que vocês acharam do acampamento Thiago Furacão? O que achou? <risos> e aí, o que, que vocês acharam? Top, top, top. Gostaram desse acampamento? Ainda mais com quinhentão no bolso, Então hein? todo mundo aqui, ó, toca aqui e grita acampamento Thiago Furacão. Acampamento A Thiago Furacão! Uh!